No novo episódio de WandaVision, vimos o um novíssimo visual do Visão. E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai entender por que o Visão ficou branco em WandaVision. Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E estreou o oitavo episódio de WandaVision, um episódio repleto de novas informações, que serviu para esclarecer pra gente algumas dúvidas que a gente tinha ao longo da série. E esse foi um episódio muito legal, e a gente conseguiu descobrir muita coisa interessante, e a gente já fez até um vídeo sobre esse episódio. E você pode acessá-lo clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo, onde falamos tudo o que aconteceu, uma análise completa do episódio 8. Mas entre várias revelações, a nossa maior surpresa veio quando descobrimos qual era o grande intuito do projeto Catarata, liderado por Hayward e pela Sword. E aqui descobrimos que esse projeto era, na realidade, uma tentativa de reviver o Visão, e fazer com que a arma mais poderosa de todos os tempos pudesse ser utilizada pelos Estados Unidos da América. Mas mais interessante é que esse novo Visão não é que nem o antigo, possuindo uma pele vermelha, mas sim, ele possui uma pele totalmente branca e irada. Mas antes que eu te explique a mudança de visual do Visão, eu tenho que te falar sobre o Projeto Catarata. O Projeto Catarata vai ser uma tentativa de tentar reviver o Visão. Ao longo da série WandaVision, a gente vai ter um Visão sendo apresentado na série, mas no episódio 8, a gente descobre que ele foi criado pela Wanda utilizando a sua magia do caos, e ele não é o Visão que a gente está acostumado a ver no universo da Marvel, mas sim as visões da Wanda sobre quem de verdade era o Visão. Isso vai explicar porque que ele é tão diferente, e principalmente por que esse Visão possui olhos humanos. Esse novo Visão, esse Visão Branco, vai possuir olhos cibernéticos e talvez por isso que signifique codinome catarata, já que seria um mau funcionamento ali da visão. O visão que a gente vê não é necessariamente o visão verdadeiro, mas sim um visão manifestado pela Wanda, e por isso que tem essa mudança entre os olhos dos dois personagens, Um possuindo olhos humanos, porque foi criado com a Wanda, pensando que o visão seria um humano, já que ele até mesmo tem filhos, e o outro seria o visão de verdade, que a gente conhece com seus olhos cibernéticos. Mas o que importa agora é a gente falar sobre o visual do visão. O visual branco do Visão surgiu nos quadrinhos da revista West Coast Avengers número 42. E a história por trás desse traje é no mínimo engraçada e emblemática, já que uma corporação de agências internacionais queria de alguma forma tentar impedir o Visão e derrotá-lo, porque sabiam que o poder dele poderia fazer frente aos seus negócios e até mesmo prejudicá-los. Vai que um dia o Visão decidisse, por exemplo, controlar o mundo. Ele tem poder para fazer tudo? Quem sabe ele não pudesse conseguir. Que quando os Vingadores chegam para tentar ajudar o Visão, eles descobrem que ele foi totalmente desmontado. Estavam transformando o Visão, cara, em pura sucata. E aquele teria sido ali o fim do Visão, se não aparecesse o brilhante cientista Hank Pym, e utilizando ali os seus entendimentos, seus conceitos, criasse um novíssimo traje para o Visão branco. Mas olha só, o Hank Pym não era um cara tão genial ao ponto de fazer com que aquele robô ficasse perfeitamente igual ao anterior. E essa versão do Visão é uma versão muito mais séria, muito mais contida com seus sentimentos. Ele é uma versão altamente seca, então a gente não vê o mesmo visão amoroso que a gente vinha, por exemplo, nas outras edições. Mas ainda assim, ele consegue ter os filhos com a sua esposa, Wanda Maximoff. E se você quer entender o que acontece com esses gêmeos, quem são esses gêmeos, Clica nesse card que tá aparecendo na tua tela que você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu falei somente sobre os gêmeos da Wanda. Mas o curioso é que originalmente o Visão dos Vingadores seria todo branco. Que nem nesse visual que foi mostrado agora na nossa série. Mas tinha um grande problema, Marvel. Embora o Stanley quisesse fazer heróis ali com a cor branca, como por exemplo o Hulk Acinzentado, ele não podia utilizar essa cor. Isso porque a gráfica que fazia os quadrinhos lá da Marvel tinha um problema com as cores. E quando você colocava cores brancas, ela identificava como ausência de cor. E com isso, os nossos heróis acabavam se transformando ali em puro nada. Eles viravam linhas soltas com um fundo atrás. Mas mesmo assim, o Stan Lee decidiu que ele iria utilizar outras cores para o personagem. A primeira cor que ele pensou para a pele do personagem foi vermelho, já que ele queria se diferenciar do azul dos Atlantes, mas também se diferenciar do verde do Incrível Hulk, e por conta disso que o Visão é vermelho. Sem outra alternativa, já que não podia ser branco, e decidindo que a cor seria vermelho, o Stanley decidiu que o traje do Visão seria nas cores verde e amarela, para homenagear o primeiro personagem da Marvel que teve o nome do Visão, que era um personagem da antiga editora Timely Comics, editora que no futuro se transformaria na Marvel Comics. Pois a Marvel, quando começou ali a ter o seu boom, a sua explosão no final dos anos 50, ela acabou reciclando alguns heróis do passado. E com isso voltamos a ver as aventuras do Príncipe Submarino, tivemos uma reformulação do herói Humana e também uma reformulação do nosso personagem de hoje. O poderoso Visão, que ressurgiu como Sintozoide que a gente conhece, membro dos maiores heróis da Terra. Então esse Visão possui olhos de androide e também é o Visão Branco, e pode ser que ele também tenha suas emoções suprimidas, já que ele não lembra de nada da sua versão antiga, ele é totalmente diferente porque as emoções que ele tem são completamente diferentes. E pode ser que a série mostre isso, pode ser que a Wanda reencontre o Visão e ele não lembre dela ou não tenha mais nenhum sentimento de afeto. Isso pode fazer com que Wanda pire totalmente e desencadeie. O um Multiverso da Loucura, o próximo filme do Doutor Estranho que vai contar com a participação da nossa feiticeira Escarlate. E esse vídeo vai ficando por aqui, onde eu te contei por que o Visão ficou branco em WandaVision. A gente está fazendo vários vídeos sobre WandaVision e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui no nosso canal. A gente fez quase 40 vídeos sobre essa série e você vai entender muita coisa aqui no canal que conta a história do seu personagem favorito. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você que um escatapleste.